E aí, pessoal, World 0 na área, beleza, galera? É o seguinte, mano, fazendo esse vídeo quase duas horas da manhã Porque é o seguinte, no site do Modern Combat Versus Foi lançado um novo Intel, mano, ou seja, tio Mais uma informação preciosa aí, que saiu, né? Que é esse iconezinho aqui Agora só falta o último E aqui a gente pode ver as quatro classes Ou os quatro soldados que haverão no jogo, como você pode ver todos são robôs, então realmente o jogo vai ser um jogo futurista, galera. Bom, isso daí todo mundo já sabia, mas caso se você tinha alguma esperança que o jogo não fosse é, futurista, caiu por terra aí, entendeu? E aqui está em, tá em inglês escrito ninguém é bom, não há, não há é, bom, não há ruim. E é coisa meio que, né, mano, pra ficar, dar aquele, aquele tom febril pra oriçar vocês e tal. Mas, então, aqui temos as quatro classes. Essa daqui do meio é aquela menininha lá, né? Eu acho que é a única classe feminina que vai ter no jogo. E os demais aqui ainda permanecem em segredo. Na verdade, segredo não, porque tem outros vazados, mas agora eu não me recordo aqui no momento. E... É, ah, eu tinha feito um vídeo falando que possivelmente a cada três meses uma informação, mas essa minha tese, né, acabou de cair por terra, porque essa daqui e essa daqui basicamente saíram esse mês. Então, acredito que no máximo mês que vem, né, assim, no mês que vem com certeza, porque o mês já tá acabando, né, hoje é dia 29 já, é, a não ser que eles realmente soltem no último dia de março. Mas acredito que essa daqui ficará para abril. E aqui eu acho que vai ser uma a mais bombástica de todos, entendeu? Por enquanto, né? Aqui ele colocou aí meio que o um mapa, né? Que é esse corpo aqui. Porque aqui dentro mostrou, aqui, ó, que é o mesmo símbolo. Que tem aqui, ou seja, então esse prédio refere-se a um mapa. E aqui são algumas partes dos mapas, né? Quatro mapas e tal. E agora tem umas partes das classes aqui. Quatro classes. Então vamos aguardar o que se passará nessa última aqui. Mas é um indício de que, de que o Modern Combat Versus esteja cada vez mais próximos, galera. Então se você curtiu, mano, lasca o dedo nesse like aí. Já fortalece aí, compartilhando com os amigos, todos os grupos do WhatsApp, tá ligado? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é nóis, molecote. Não mais é isso, tamo junto. Eu fui!